Âncora da CNN, Miriam Leitão, Guga Noblá e, Pasme, Felipe Neto. Ninguém aguenta mais o governo Dilma, que está descontrolado, que precisa urgentemente calar a boca, porque ninguém consegue passar pano para o errado. Antes de vermos o que cada um fez de crítica ao Dilma, vamos analisar o seguinte, levou dois anos e o eu... Dois inquéritos para as pessoas da direita começarem a criticar Bolsonaro. Não porque ele estava fazendo algo errado, mas porque ele estava deixando de nos ajudar. E claro, a gente, como indivíduos, não temos muita chance contra o Estado. Então os canais desapareceram, a mídia, a pouca mídia que o Bolsonaro tinha quase desapareceu, se não fossem outros canais que surgiram ali naquela mesma época. Mas Terça Livre, Bernardo Kisser e tantos outros praticamente desapareceram de todas as redes sociais e continuam até hoje. Mas precisou disso, que todos nós fôssemos perseguidos e calados para que começassem a criticar Bolsonaro. Já Lula não aguentou nem quatro meses e a turma aí parece que não aguenta mais passar pano, não é mesmo? Então, primeiro, vamos ao Felipe Neto. Ontem eu falei sobre isso aqui no canal, sobre o Dilmo estar atacando os gamers, dizendo que os jogos são responsáveis pela violência que acontece no nosso país. E aí, claro, a turma toda caiu em cima do Felipe Neto, porque ele é um gamer. Ele é um cara que faz lá seus streamings de Minecraft, ou seja lá que jogo ele está fazendo streaming nesse momento. Mas grande parte do público dele o acompanha por causa dos videogames. Então como é que fica? Aperta o botão ali de criticar os videogames e ele conta todo o seu público ou diz que os videogames não são um problema da nossa nação. Dependente aqui do mérito da questão, ele escreveu assim primeiro no seu Twitter. Lula está errado. Essa análise é rasa, ultrapassada e não reflete a realidade. Mais um erro grotesco na comunicação do presidente. Vejam, teve 4,9 milhões de visualizações, 3 mil retweets, quase 2 mil comentários e 54 mil curtidas. É, parece que colocar o um menino lá na Unesco não foi o suficiente para garantir que ele passasse pano eternamente. Mais um erro grotesco, ou seja, houveram vários outros diferentes. E Felipe Neto, dessa vez, não conseguiu ficar do lado do tio, certo? E teve ali mais posts dele com esse mesmo top. Ele escreveu assim. Para as pessoas falando, eu concordo com o Lula. Os jogos deixam as crianças violentas sim. Ele escreve. O mundo não funciona baseado no que você ou o Lula acham. Ai meu Deus, a gente viveu para isso. Para isso, existe pesquisa, especialistas, pedagogia, ciência. Ai, ai, ele tem que usar a ciência contra os petistas. Não é curioso que essa turma da esquerda não se importe com a ciência? Eu sei que tem gente ali, inclusive na própria direita, que acredita mesmo que os videogames são responsáveis pela violência no nosso mundo. Eu tenho outra opinião, que é a corrupção. Ela destrói a nossa nação, ela destrói a nossa educação, destrói a nossa saúde, o que gera violência. Países com baixa corrupção têm baixa violência. Países com altíssima corrupção têm altíssima violência. É assim que funciona, não é mesmo? Aí ele escreve assim, o que a gente acha não interessa. E cita aqui uma matéria da Rede Globo, onde diz, jogar games violentos não deixa as crianças mais agressivas na vida real. Pesquisadores analisaram dados de aproximadamente 21 mil crianças e adolescentes. Ah, oh, really? Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Será que o Dilma jogou muito GTA? Grand Theft Auto? Não é? Pra quem não conhece, é um jogo onde você é basicamente um criminoso. Será que foi isso que o Lula fez para se tornar o que ele é hoje? Um presidonto? Mas beleza, né? E aí ele não cansou. Ele também escreveu o seguinte... É muito difícil manter a sanidade quando você mostra estudos, cita referências, exibe o que a ciência já provou e a pessoa responde. Aham, uh -huh, sei. Mas o filho de uma conhecida minha... <risos> Briguem, malditos! Briguem, petistas! Quem diria, não é mesmo, que um petista é insano e não aceita a ciência? Quem poderia imaginar uma coisa dessa, Nem... né, Felipe Neto? E aí, é claro... Nem a esquerda está conseguindo passar pano para esse desgoverno do Dilma. Só que o Felipe Neto não é o único, não. Nós temos a Miriam Leitão, que foi ali a maior passadora de pano, a que mais atacou o Bolsonaro, a mais subjetiva dessas jornalistas, mesmo ela não aguenta. No último domingo, o jornal Globo publicou um artigo da jornalista Miriam Leitão, intitulado As Trapalhadas na Visita à China. Nele, a jornalista criticou as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante sua visita à China, classificando-as como infelizes. Miriam Leitão apontou que Lula errou ao não conceder entrevistas à imprensa brasileira durante a viagem e ao fazer improvisos que, segundo ela, mostraram pouca sabedoria para lidar com as relações internacionais. A jornalista também criticou a sugestão de Lula de criar uma moeda alternativa para driblar as sanções impostas pelos americanos afirmando que o dólar é a moeda mais utilizada no comércio internacional por ser mais líquido e ter um emissor confiável. Além disso, Miriam Leitão condenou as declarações de Lula contra o FMI na posse da ex-presidente Dilma Rousseff no comando do Banco do BRICS, dizendo que a instituição asfixia os países. Para o jornalista, tais comentários colocam o Brasil em um patamar inferior ao que já alcançou. A senadora Damares Alves, reagiu um ao artigo da Miriam Leitão no Twitter, concordando com as críticas à postura de Lula na China. Então quem diria, né? A Damares tendo que concordar com a Miriam Leitão e pior, Eu também, cara. Que horror. Que mundo é esse? Alguém me acorda. E aí tivemos aqui uma âncora da CNN né? perdendo a linha, dizendo que está a teste de Lula e de tentar em taxar compras não colou porque as pessoas não são idiotas. O que tinha um prometido é que ia fazer isso usando a luz do sol. Que era o melhor detergente. Que ia colocar isso de uma forma transparente. Hum, vamos lá. Não foi... Essa é a CNN, tá bom? É só a emissora mais progressista do mundo. A esquerda americana só assiste CNN e eles estão criticando o Dilma. O que aconteceu nesse caso da, das tarifas de, da isenção da importação. Você teve não só a primeira dama, Janja da Silva, não sei se de uma forma propositada ou se induzida ao erro, como uma série de influenciadores. Chamando a agenda de fake news. ligados ao governo federal, fazendo um discurso equivocado. Ih, mano, tem que ouvir da CNN que vocês estão errados, velho. <risos> Felipe Neto ali falou, não, diz isso, vou mais passar pano. Depois de passar um montão de pano, o Dilma foi lá e retraiu esse negócio dos 50 dólares. Tentando ah. levar, induzir as pessoas ao erro, dizendo que o consumidor não ia ser impactado. Tanto que você já está vendo essas pessoas alterarem esse discurso. É lógico. Que, aliás, deixa eu fazer um parê... isso não, você não é vai porque... resistir. Não, é porque eu falei ontem <risos> a respeito disso e aconteceu hoje nesse caso. Eu virei ontem para a câmera e falei, se isso foi ontem ou se foi anteontem aqui nesse programa, é que muitas vezes você tem é, toda essa claque... É, Quem está falando ali? O Felipe Moura Brasil, aquele que vendeu a alma? É do governante de turno, é que diante de declarações ou de medidas que têm uma repercussão negativa, elas embarcam numa narrativa para legitimar aquilo que o presidente está fazendo. E aí você tem uma repercussão negativa O presidente muda de ideia E aí o pessoal tem foi que um dar um cavalo de pau na narrativa E é exatamente isso que está acontecendo Nesse caso então, Com os chamados influenciadores de esquerda Entre aspas, né, um grande eufemismo Para a nova máquina de propaganda e também do, de direita, do não, Bolsonaro. Não tinha porcaria nenhuma Sua mentirosa Até hoje não foi comprovada uma única coisa Já a da esquerda Está sendo garantido Já lá pelo governo Dilma E para mostrar aqui, para fechar teve o Guga Chakra, esse mano, acho que Eu falei Guga nublar, não, não, Guga Chakra, perdeu a paciência com a assessora especial do presidente Dilma, Celso Amorim, durante uma discussão. Guga ficou bravo e esculachou com Celso e a condução atual do governo, ou seja, todos, ninguém aguenta mais... É muito paz mas a gente observa vários conflitos no mundo que não tem paz, o que tem é cessar fogo seguido de armistício, e que são muitas vezes soluções injustas, o o Chipre, onde a Turquia ocupa dois terços do território cipriota, do Golã, onde Israel ocupa um território sírio, segundo a legislação internacional. É, na sua avaliação, na avaliação do governo brasileiro, no final, a Rússia, é, sem falar em paz, nessa, nesse cessar-fogo armistício... Aqui, né, falando sobre o desgoverno do Dilma e a Rússia. A Rússia vai manter território ucraniano, a Crimeia e mais parte de Dombas e uma outra pergunta, o senhor tem planos de visitar Kiev, já que o senhor foi até Moscou, não seria mais equilibrado visitar Kiev e convidar o Kuleba para visitar o Brasil também, porque essa diferença de o senhor ir à Rússia, Moscou o Lavrov ir ao Brasil, mas não tem o Kuleba no ir ao Brasil o senhor não visitar Kiev que poderia inclusive ter ido nessa viagem que foi a Moscou Está claramente irritado né você conhece as rotas de avião, você acha que é fácil ir de Moscou a Kiev sem correr uma É fácil, de... sim, é, é, pode fazer Moscou, Moscou, Deixa eu eu Moscou Dubai, depois vai pra, dá para ir para o leste europeu e seguir por trem para a Ucrânia, como muitos é, governantes, ministros, presidentes já foram. Eu não ouvi direito o que você falou, porque você não me deixou falar. Eu estava querendo dizer o seguinte, é, que eu, nós tratamos também de outros assuntos. Eu, na volta de Moscou, parei na França, conv... na época ainda visto mais como um aliado da Ucrânia. Eu acho que até hoje é, apesar da, digamos, da nuance introduzida pelo... pelo... E acha que é, mano. Olha o nível que chegou a coisa. Enfim, né? ninguém aguenta mais esse desgoverno. Quero saber a opinião de vocês. Participem da nossa oitava rifa e até a próxima. Tchau, tchau.